Há muito tempo, numa galáxia muito distante. Sangue de Cristo em é poder. Vem cá, tu viesse correndo, foi? Chega tá estar bufando. Eu acho que você tá confundindo os filmes aqui. Tá certo. Foi nessa galáxia mesmo. Ei, mãe, me presta assim. Você está pensando que dinheiro dá em mato, menino? Hoje assim é Me dê conta da jarra, meu filho. Então onde que está, não, mãe? Juntos dois, dá um abraço que eu não tô criando um cangaceiro. Fino com os avogados. Lucy Craig não aguentava mais a vida na Terra. Ela não aguenta mais! Você já conhece a Lucy Creed? Acabou que Mas agora ela vai ser uma estrela internacional. Estamos transmitindo os competidores do treinamento que levará o primeiro homem para a mar. Do you speak English? Olha, eu vou explicar uma coisa bem clara aqui para o senhor. Ou melhor: Eita! Universal. O que é isso? No bucho dela, não briga! Apenas um de vocês embarcará e escreverá o seu nome na história. Ai, que eu só me imagino todas as capas de revista. Foi já eu, minha filha, tô doida pra ser esquecida. Tá tudo lembrando de mim, o Serasa SPC. Tarefas simples e corriqueiras aqui na Terra, como ir ao banheiro, por exemplo, não são tão fáceis no espaço. É muita ciência, viu? É muito importante vocês saberem que existe um processo para a ingestão desse tipo de comida no ambiente espacial. Você parou, foi? Na hora que eu estava gostando. Uma comédia que conquistou seu espaço. Cala a boca comigo. É, Foi fico um bolinho de roupa também. Quer dizer, seu lugar no espaço. Eu tô estou morrendo de saudade dela. Um Chico tão grande, mas fique tranquilo que eu vou contar essa história toda. Lucy Craig vai pra Marte. Brasil, se prepara que o Lucy Craig tá chegando! Jogo da rei no é no comando. Breve, nos cinemas.